Olá pessoal, hoje a gente vai falar da importância do design no projeto do seu site. Confira depois a vinheta. Pensar no design do seu site vai ser importante para ajudar na conversão de suas vendas na internet. É, quando a gente fala em design, a gente está falando muito mais do que beleza estética do produto. A gente está falando em direcionamento de compra, direcionamento de atenção e conversão de contatos. A organização do seu conteúdo tem que prevalecer o foco da sua empresa. Se você tiver com um produto em específico, o cliente ele precisa entender o que, que o seu produto está falando e como que ele pode comprar. Nem sempre o cliente ele vai entender de cara tudo que a sua empresa pode fazer por ele e como consumir o seu produto. É importante que você coloque todas as características que façam parte do seu produto de modo que o cliente consiga entender sozinho. lembre que quando o seu cliente estiver navegando na internet, ele vai ter contato com o seu cliente sem que tenha sua ajuda ou seu auxílio, quando ele consome o seu conteúdo online, ele precisa ter acesso a todas as características e formas de como consumir o seu serviço ao produto. É sempre bom lembrar que o seu site ele é um esforço de venda, ou seja, a sua página precisa ajudar a conversão de contato, seja ela uma ligação, um e-mail ou mesmo a compra final do produto. Então, organize as informações do seu site como títulos, subtítulos e botões de modo que o cliente entenda quais passos ele precisa seguir. O direcionamento de atenção do seu cliente está vinculado ao seu foco de comunicação. Lembre qual produto que você quer dar destaque e deixe isso claro para quem estiver navegando ao site. O design vai ser responsável por melhor direcionar a atenção do seu cliente. Ou seja, botões, cores, títulos, subtítulos e informações precisam levar o seu cliente aonde você deseja. Pensar no design do seu site vai ser importante por direcionar a atenção do seu cliente. Essa pessoa precisa entender quais passos precisa seguir para entrar em contato ou para fazer ou para realizar uma compra do seu produto. Essas informações precisam ser fáceis e não esqueça o acesso via celular. Quanto à sua apresentação de produto, tenha em mente que todas as características e informações de tamanho, descrição e características físicas do produto precisam ser legíveis ao cliente. Não parta do ponto que o cliente entenda o seu produto ou que entenda o seu serviço. Lembrando que fotos sempre serão seus vendedores online. Portanto, quando a gente fala de design, não estamos falando necessariamente da beleza do seu site. Conceitos como organização visual, alinhamento e disposição de elementos já ajudam muito para facilitar o consumo do seu conteúdo online. Lembre que o cliente nem sempre tem a mesma bagagem que a sua e precisa de todas as informações para que fique claro o que ele deve fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal e se tiver alguma dúvida, entre em contato. Primeiro tópico para reagir a é uma crítica no, no Facebook, Instagram, qualquer rede social. Responda sempre na mesma ferramenta, pessoal. Se a pessoa falou mal... Do... A terceira pergunta é quando eu irei vender? Vai ser de segunda a sexta, todos os dias. É, qual vai ser o horário que eu vender?